Ascensão do Senhor Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes, «Todo o poder me foi dado do céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações» batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da Salvação Acabamos de ouvir o Evangelho da Ascensão que nos apresenta hoje a liturgia. Interessante que todos nós hoje possamos pensar o que é que significa a Ascensão. Deus que sobe ao céu, que vai para junto do seu Pai. Jesus que, passado o seu tempo na Terra, recebe uh, este presente, juntamente com Deus, de estar junto dele. O que é que passou realmente? É que Deus, através do seu Filho Jesus, ou melhor, Jesus, foi totalmente obediente ao projeto de Deus. Fiel ao seu projeto, até à morte na cruz, ressuscitou, e agora está plenamente uh, junto dele. Eu acho que é muito importante, para poder estar junto de Deus, fazermos o mesmo percurso que fez Jesus com os seus discípulos. Imagina hoje o Evangelho que nos apresenta Jesus indo para a Galileia, juntamente com os seus discípulos. A Galileia é uma terra muito simbólica no Evangelho. Foi lá que Jesus formou os seus discípulos, foi lá que Jesus fez os milagres e fez o caminho para Jerusalém. Interessante que para nos podermos encontrar com Deus, tu e eu, temos que encontrar também a nossa Galileia, o encontro onde temos a experiência com Deus. Qual é o espaço que tu tens e que eu tenho para me encontrar com Ele, para fazer a verdadeira experiência de Deus, para me encontrar com os pobres, para me encontrar com Deus, para me encontrar nas pessoas fragilizadas e fazer essa experiência de Deus que se faz caminho, que se faz vida e que se torna para todos nós um grande projeto de vida. Tu e eu somos convidados a ir à Galileia, a descobrir o verdadeiro Deus que se manifesta nessas terras. Talvez essa Galileia seja a tua família, a minha família. Talvez seja para todos nós o lugar onde trabalhamos, a nossa paróquia. É importante que descobramos esse lugar. Desafio-te, a ti e a mim, a juntos, a irmos descobrir esse espaço. Porque só verdadeiramente descobrindo esse espaço interior, esse espaço de encontro com os outros, poderemos encontrar e subir ao encontro de Deus. Mas também o convite de Deus depois da Galileia é muito explícito. E Jesus também não nos quer só na Galileia. Descobrimos Deus... Na nossa casa, na nossa paróquia, encontrando no nosso trabalho pessoas que nos indicaram o caminho de Deus. Mas agora é preciso ir muito mais além. O convite de Deus é, vai, batiza todos os povos, todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom seria que agora, depois de encontrarmos o espaço de Deus, a nossa Galileia, não nos fechássemos. Imagina... Já te deste conta que muitas vezes a nossa paróquia, a nossa vida, é demasiado fechada. Fechamos-nos nos nossos problemas, nas nossas inquietudes quotidianas e não somos capazes de olhar muito mais além. A ascensão de Deus, a ascensão de Jesus, o encontro com Deus, é um encontro que me convida a mim e a ti a ir muito mais além, a encontrar outros povos, outras culturas, a não ter medo de sair, de sair de mim mesmo, de sair da nossa paróquia, de sair dos nossos locais de conforto. Id e ensinai. id e batizai. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é construir comunidade. E este é o terreno que todos nós temos que ir construindo e adubando no dia a dia. Imagina, hoje... Fomos à Galileia, o espaço onde nos encontramos com Deus. Percorremos este encontro juntamente com Jesus, de encontrar o mais fraco. Descobrimos que não podemos estar quietos, que a paróquia é um lugar de encontro com Deus, mas é um convite também a ir muito mais além. Desafia-me a mim, que eu desafio-te a ti, porque Deus nos desafiou a irmos ao encontro de quem mais precisa e a construir a comunidade que Deus quer para mim, para ti e para todos nós.